E hoje o nosso programa tem o nosso convidado especial, que sempre está aí com temas interessantes para trazer para os nossos seguidores do Rio Mafra Mix, o doutor Rafael Sachê, que é o nosso médico cardiologista intervencionista da hemodinâmica. E hoje ele veio trazer para vocês um assunto, tenho certeza que você está precisando ouvir sobre Hipertensão no inverno. Às vezes você fica aí se perguntando: nossa, como será que está a minha pressão no inverno? Então o doutor vai contar alguns cuidados, tirar algumas dúvidas de vocês. Estou aqui com o doutor Rafael. Olá, doutor, tudo bem? É uma honra novamente o senhor estar no nosso programa. Tudo bem, Lucimara? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Rumar Família, pelo convite também. Estamos aqui para tirar as dúvidas. Doutor. Então, como eu já falei, a gente vai falar sobre esse tema da hipertensão no inverno, né? Uhum. E o que fazer para a pressão não subir no inverno, doutor? Então, assim, a gente sabe que no inverno ah, tem a tendência da pressão ficar mais elevada, né? Mas por que acontece isso aí? Porque ah, o nosso organismo só vai sofrer algumas mudanças, né? Ah, com a finalidade de manter o nosso, o nosso corpo, o nosso organismo mais aquecido. Então, ele libera uma quantidade muito grande de adrenalina. Essa adrenalina faz a frequência cardíaca ficar mais alta e faz a vasoconstrição. Tanto a vasoconstrição quanto a frequência cardíaca elevada, eleva a pressão arterial. Né? Por isso que no inverno, temos um aumento da hipertensão arterial. Que é um dos problemas que as pessoas, às vezes, elas não cuidam e precisam dar um pouquinho de atenção, né, doutor? Para quem tem hipertensão. Sim, é, no inverno nós devemos ter mais cuidado ainda, né, já que a pressão tende a aumentar. Então, a gente precisa ter um controle bem adequado dessa pressão arterial, até para evitar as complicações que nós temos decorrentes dessa hipertensão elevada. Doutor, eu queria te perguntar por que, que a pressão arterial ela sobe durante a noite ou ela abaixa? Como seria isso? Então, assim, a nossa essa, hipertensão, essa pressão arterial, ela, ela é fisiológica, ela altera decorrente dos hormônios no nosso organismo. Então, durante o período de manhã, a gente tende a ficar com pressão mais alta. Em questão hormonal mesmo. À noite, a pressão tem um descenso, a pressão tende a diminuir. Então, durante a noite, durante o nosso sono, né, a pressão tende a diminuir. Então, de 20% da pressão durante o dia. E durante o dia, o pico maior de hipertensão é durante a, manhã, durante a manhã. Tanto que a gente aconselha os pacientes a verificar a pressão já no início da manhã. Doutor, o que, que, acontece, o que, que acontece né, no, no frio com o nosso coração, né, que vem né, a alterar a nossa pressão? O que, que acontece com o nosso coração no frio? Então, assim, ó, no frio... A gente, como eu falei para vocês, no frio, tende o organismo nosso a fazer umas alterações, umas mudanças, porque nós, o organismo quer manter nosso corpo mais aquecido. Então, ele libera essa adrenalina aí, e o nosso coração tende a aumentar a frequência cardíaca. Então, a gente tende a ficar com a pressão arterial mais alta, tanto decorrente dessa uh, frequência cardíaca elevada, quanto da vasoconstrição. A vasoconstrição é necessária para manter o nosso corpo, as nossas extremidades, mais aquecidas. Vasoconstrição quer dizer que ele fecha. O vaso se contrai. O vaso se contrai. Vaso dilatação quando o vaso, o, o vaso de, o, dilata. aumenta, ele dilata. Então o paciente tem uma hipotensão. Tanto que no verão a tendência mais é hipotensão e desidratação. No verão a tendência mais é a hipertensão. Doutor... Desculpa, no inverno a tendência é a hipertensão. Por que, que ocorre, é, ao, é, né, ocorre mais infartos no período do inverno? já como no inverno nós temos essa vasoconstrição essa vasoconstrição arterial ela pode levar a uma ruptura da placa a placa de colesterol colesterol que está dentro da artéria e essa essa ruptura de placa pode levar ao infarto nós temos um aumento da incidência de infarto em torno de 30% durante o, o período do inverno né e, e isso aumenta também a minha questão da mortalidade nessa faixa nessa faixa nesse inverno no inverno também doutor é o que, que pode aumentar o risco de infarto? Uh, diversos fatores de risco podem aumentar o risco de infarto. A hipertensão não controlada, o estresse, né, a falta de atividade física, o sedentarismo, né, a diabetes mal controlada, ou a questão do colesterol, a dislipidemia não controlada. Né, e a história familiar também. São todos fatores que podem levar a aumento da incidência de infarto. Doutor, fumo também colabora com, para infarto? Com certeza, esquecendo o tabagismo, que é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular. Por isso que quem é, tem doença cardiovascular, tem uma propensão, é bem importante diminuir a quantidade do cigarro, né doutor? E por um determinado tempo até parar de fumar, com né? Com certeza é aconselhável é parar o mais precoce possível, não só para diminuir uh, o risco de cardiovascular, como também para a incidência de câncer, câncer de pulmão, laringe, esôfago também. Doutor, é, existem alguns sinais do infarto, quais seriam esses para as pessoas saber? O principal sinal é a dor precordial. Né? O paciente começa com uma dor precordial súbita de forte intensidade. né? Daí tem outros sintomas que podem acontecer também, náuseas, vômitos, parestesias em mãos, né, uma sensação de cansaço, falta de ar, até de maneira assintomática também podemos ter um infarto. Ou o mais tímido também é a morte súbita. Doutor, falta de ar, é, tontura, sudorese também é um dos sintomas? Com certeza, são sintomas que se o paciente tem esses sintomas e deve procurar o médico o mais precoce possível e investigar o que está acontecendo. E doutor, é, agora no período de inverno, como as pessoas têm a, a pressão, né, que tem essa alteração da pressão, é importante elas estarem bem aquecidas, quem tem a pressão alta, né? Sim, Como no, seria isso? Sim, no inverno nós temos que reforçar nossas medidas para o controle da hipertensão. Um delas é manter aquecidos. Inclusive dentro de casa nós temos que manter aquecido, né? Para evitar essa vasoconstrição e essa hipertensão arterial aí. Então, um dos segredos é manter-se aquecido, aquecido no inverno. Isso aí. Doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma orientação aí para os nossos seguidores, né, que estão nos assistindo sobre o infarto, sobre a hipertensão. Então, assim, no inverno, assim, nós temos que ter uns cuidados especiais. É, a gente deve hidratação, né, a gente deve tomar mais líquido. Nós temos aquele costume que, ah, vamos tomar líquido só no verão e no inverno te diminui. Não, devemos beber mais água, se hidratar. Né? porque a desidratação torna o sangue mais denso e mais viscoso, e isso também aumenta a chance de infarto também. Então, o primeiro ponto é a hidratação. A outra coisa é fazer atividade física. Claro que o frio, a gente fica cauteloso em fazer uma atividade física, mas devemos sim fazer atividade física pelo menos 3 a 4 vezes por semana, em torno de 40 minutos, 1 hora. Devemos tomar as medicações e devemos se manter aquecidos, que isso tudo aí vai ajudar para controlar a hipertensão e diminuir os riscos de infarto. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso ah. programa Dicas de Saúde. Deixe aberto um outro tema, a sua presença aqui, né? E, mais uma vez, muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Lucimara. Muito, muito obrigado, Rimar Famix, pelo convite também. Eu gostaria de agradecer os nossos seguidores com mais um vídeo muito interessante para você aqui no nosso programa Dicas de Saúde. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até a semana que vem.